Quer aprender um pouquinho mais sobre guitarra, guitarra base, guitarra solo, improviso? Dá uma olhada nos links que estão embaixo, a gente tem bastante curso. Tô quase para lançar já um curso aí completo, tá? Se você já tá vendo esse vídeo aí muito depois que foi postado, provavelmente já tá lançado. Dá uma olhada nos links que estão embaixo aí que provavelmente você vai encontrar os cursos que você precisa. Beleza? Então vamos pro vídeo. E aí, beleza? Olha, agora vamos entrar no assunto polêmico aí, né? A Floyd Rose, Floyd Rose, ué, é muito ruim para quem é iniciante, dá muito trabalho, dizem resumidamente que a Floyd Rose para quem está iniciando é um lixo, até para quem já é mais avançado fala Floyd Rose é um lixo, tá? na verdade eu vim para desmistificar um pouco isso aí, pra mostrar para vocês que não é bem assim, que a gente tem que enxergar a guitarra que tem ponte flutuante, ok? É, agora antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com seus amigos, comenta aí embaixo Se você quiser falar que a gente fala de alguma outra polêmica aí, a gente fala também, porque a gente não tem medo não <risos> A gente fala, eu sei que vai ter gente que vai falar que é mentira, mas faz parte, tá cada um defende o seu ponto de vista okay? Então o que eu vou falar aqui é o seguinte, é, a gente tem algumas coisas que a gente tem que se preocupar Quando a gente fala de Flood Rose, né na verdade é até um nome errado, né não é Flood Rose, o nome da nossa ponte, é flutuante esse é o tipo de ponte flutuante e geralmente a marca aí da que, que foi mais popularizada foi a Floyd Rose que é um nome de uma marca de um ponte flutuante ok então uma das coisas que a gente tem que se preocupar né primeiro a gente vai utilizar a, a uma guitarra muito baratinha querer uma ponte boa assim como você compra então eu posso dizer então que a extrato também é ruim certo eu posso dizer que a extrato é, é ruim que dá muito trabalho fazer manutenção porque ele tem ela tem um jogo de tarraxa ruim quando é uma guitarra barata Okay? Então a gente não pode julgar é, todo o conjunto da obra, tá? Por causa do, do preço que você pagou pela sua guitarra, que talvez pode ser uma guitarra de 250 reais Você está querendo exigir algo extraordinário de qualidade, tá? Esse é um dos pontos. Agora o, o pessoal mais costuma dizer é Ah, quando você vai trocar corda é uma trabalheira que não sei o que, não sei o que e um monte de, de problema, né? A verdade é que você não tem dificuldades para trocar corda disso aqui, tá? O que você vai fazer? Quando for trocar a corda, inclusive eu vou fazer um vídeo depois trocando as cordas da militar, essa aqui já está perto de trocar, tá? Então, geralmente, o que você precisa fazer? Nessa aqui, não, né? Nessa aqui é um modelo diferente, a gente prende a corda aqui, tá? Com a chavinha, que tem a chavinha aqui, e a bolinha eu deixo para cá, ó, na ponta, tá? Essa aqui é uma Jackson, JS sei lá quanto, <risos> não lembro a série da, da bendita não, Olhei esses dias na internet ali, eu, eu sabia, mas já não é não mais não, da, da outra, tá? Então, o, que, o pessoal diz que o trabalho é qual? Ah, quando eu vou trocar a corda da guitarra, tem que ser de uma por uma, deixando tudo afinado, blá blá blá. Porque senão estraga a, o que está atrás e, e a regulagem vai se tornar mais difícil, tá? A regulagem só se torna mais difícil em um aspecto. É, se, aliás, um aspecto, um aspecto não, se você cometeu um erro, tá? Se você pegar, talvez nenhum erro, né? Se você fizer somente uma alteração... Se você pega uma guitarra que está com 0,9 a minha está 0,9 Se eu pego uma guitarra que está 0,9 tá? o... A gente tem as molas aqui atrás, se você não sabia A gente tem as molas aqui tá, Isso aqui não é sujeira não, isso aqui é da tinta ralada mesmo Então a gente tem as molas aqui atrás Para que servem essas molas? Elas vão fazer tensão contrária às nossas cordas Nossas cordas estão puxando para cá E a mola vai puxar para o outro lado, né para cá ok Então você imagina aqui como se fosse um cabo de guerra, né? Então, acho que é isso que chama cabo de guerra. Sei lá, tenta até porque não escuta esse nome. Então, a gente vai ter aqui a corda fazendo força para pra cá e o, as molas que estão atrás aqui, elas estão fazendo força como se fosse para cá, né? Só que ela puxa para baixo, ok? Então, o que acontece? Quando eu pego essa guitarra que está com 0,9 e coloco 0,10, a força que isso aqui vai exercer é maior do que a que está aqui atrás, ok? Então, vai exigir um ajuste. Só que esse ajuste ele vai acontecer em qualquer guitarra, tá? Não necessariamente nas molas. Se você pega uma guitarra com ponte fixa, Tá? uma ponte fixa, você vai ter que fazer a alteração no tensor do seu braço, ok? Ah, mas então a, a, a, a ponte flutuante ela tem um trabalho a mais porque as molas. Sim, mas se você for para um extrato também, você vai ter que fazer o mesmo sisteminha. Tá? Você tem uma regulagem aqui atrás com as molas. então Ah, mas eu preciso trocar corda por corda, Wesley? Então isso dá um trabalho. A verdade é que não. Tem gente que fala assim, ah, mas quando eu trocar as cordas aqui, se eu tirar todas, estraga o, a regulagem toda, porque a nossa ponte, deixa eu virar desse lado aqui, a nossa ponte aqui tem que estar tá nivelada com o corpo, essa aqui não está tanto, porque eu, eu quase não uso ela, tá, essa aqui é mais para os alunos, então eu não costumo fazer muita manutenção dela, não. O pessoal fala, ah, isso aqui tem que estar tá bem regulado, se eu tirar todas as cordas, vai fazer, vai estragar o trabalho que foi feito atrás. A verdade é que não. Tá? Você imagina o seguinte, a gente tem os parafusos aqui Os parafusos, né? esses dois parafusos, que é o que a gente aperta ou afrouxa essas molas tá? A partir do momento que eles estão fixos, estão parados, eles estão exercendo, digamos assim, com uma força de... Vamos lá, sei lá, não sei nem como é que é medida a medida da força Digamos que de 0 a 10 ele está fazendo 5 de força Se é sincero, eu não, não entendo nada de, de física, né? Então está fazendo 5 de força aqui, digamos assim E a corda está fazendo 5 de força Okay? Eu tiro essa corda e substituo por uma outra com a mesma tensão, mesma marca tá? Lembrando que isso eu, eu já observei em algumas cordas que eu comprei Que algumas, mesmo sendo 0,9 uma marca diferente, ele tem uma tensão um pouco diferente okay? Então se for optar por comprar corda, compra já a que você usa sempre tá? Peguei uma corda fazendo força 5 também Então a partir do momento que eu tenho força 5 aqui, força 5, estou equilibrado okay? Minha ponte vai permanecer paradinha Agora, se eu pegar agora uma. Fiz, solto, vamos supor, eu solto aqui agora né, todas as cordas, o que, que vai acontecer? Se a sua guitarra está com 0,9, o braço torce um pouquinho, né, porque vai, ele vai torcer, no caso, para dentro, para fora assim, né, ele vai ficar com, com esse formato, porque já não tem corda puxando para fora aqui. Ok? Então, vai abaixar um pouquinho o seu braço, okay? e assim que você tirar o, as cordas, todas as cordas, a sua ponte vai ficar aqui. É, sendo puxado aqui por, só por essas molas. O que vai acontecer? A ponte vira um pouquinho para cá. Mas isso não quer dizer que está entortando a ponte. Na hora que você voltar a colocar as cordas, o que você vai precisar fazer aqui é somente... Pô, vai ter que levantar um pouquinho aqui assim, né? Tá? Fazer um pouco de força, porque ele vai estar tá para dentro. Você vai levantar um pouquinho, colocar as cordas novamente. E o que estava fazendo 5 de força não está fazendo 6 nem 7. Continua fazendo 5. Então, a partir do momento que você vier aqui colocar a sua, a, a sua, o seu encordoamento... Ele vai voltar a fazer força 5 e a ponte praticamente vai voltar ao mesmo lugar. Talvez você tenha que fazer um ajustezinho de leve aí atrás. Mas isso em caso de, de trocar o, a, a, a marca da sua corda, tá? Então permaneceu a mesma marca, muda nada. Você vai continuar com 5 de força aqui e 5 de força atrás. Agora o que acontece se você colocar aqui agora uma corda fazendo 6 de força ou 7 de força? para você entender melhor. A gente tem 5 aqui. Tem 7 de força aqui o que vai acontecer é que a corda vai puxar demais. Nossa ponte que tinha que ficar assim... Vai passar a ficar assim, tá? Deixa eu ver se eu pego bem aí, ó. Vai passar a ficar assim, fica desalinhada com o corpo, tá? Então, o que acontece? Na hora que fizer isso, você vai ter que vir atrás, tá? E fazer aqui uma forçazinha nos parafusos. Aliás, é, é fazer uma força nos parafusos, tá? Que é pra puxar ele e nivelar. 7 ou 6 de força aqui, 7, 6 de força aqui na frente. Então, é basicamente isso. Ah, eu esqueci de falar uma coisa, tá? Estou é, até isso aí é um, fazendo a emenda aí, que eu tinha esquecido de falar, estou regravando aqui, ok? O, o pessoal costuma falar também bastante uma coisa, é, ouvir isso. É que se você vai, vai trocar as cordas, você tem que trocar de uma por uma, porque se você tirar todas, a sua ponte vai saltar, tá? Isso aí não existe. É igual dizer para você que, olha, não abre o seu celular, senão ele pode explodir. Tá? Isso aí é conversa fiada. O que acontece? Se você realmente pegar a guitarra direto, está aqui. Vim com um alicate gigante aqui ou uma tesoura gigante aqui cortar, realmente a ponte vai saltar, porque tem uma, um, as molas estão fazendo força nela aqui, né? Então o que você vai ter que fazer na hora de trocar uma corda disso aqui? Você afrocha isso aqui, tá? Porque senão não adianta você dar a volta aqui, porque não faz nada, tá travado. afrocha ele aqui, você pode começar pela mizinha, afrouxando da mizinha pra cima, porque a mizinha é a que suporta menos tensão, né? É óbvio que você também não vai soltar todas e deixar só uma sustentando a ponte. Você vai baixando aqui em todos, Tá? Deixou ele aqui sem tensão nenhuma na ponte Aí você pode cortar, fazer o que você quiser com as cordas aí, tá? Agora é importante que você não corte de uma vez assim como tá aqui Senão aí é pedir para dar problema na guitarra, ok? Depois você vai pegar a guitarra aqui, trocou as cordas Tá? Lembrando, eu falei aí sobre a substituição das cordas Mas não falei que geralmente algumas guitarras têm é, o encaixe da bolinha aqui dentro, né? Então você coloca a bolinha aqui e a corda sai pelo outro lado Por aqui, né? Então você coloca por aqui a corda vai sair aqui e você prende lá normal. Ok? A minha é diferente, né? Que a gente prende aqui. Tá? Beleza? Então era só esse, esse detalhezinho aí que eu tinha esquecido. Então vamos continuar o vídeo aí. Tá? Passou aqui a questão da, da troca de cordas, que é uma das mais polêmicas, né? Que o pessoal costuma falar bastante. Você tem a questão de afinar e... Aliás, regular as oitavas, né? Regulagem das oitavas é feita em qualquer instrumento. Até em violão é feita regulagem das oitavas. Ok? Na minha extrato... Na minha estrada eu também eu vou ter que fazer a regulagem dos carrinhos, tá? Não é só a flutuante que tem isso não, ok? Então tá aí, ó, os carrinhos. O que, que são os carrinhos, né? Os carrinhos são essas pecinhas aqui, tá? E é ela que faz a regulagem da oitava. Aqui você diminui ou aumenta o comprimento da corda, ok? Então isso não é exclusivo da, fl da flutuante, ok? Não é nada é, específico somente dela. Agora, o que, que você tem de problema quando você compra uma guitarra barata também, né? Comprar uma guitarra barata, o que vai acontecer? Qualidade da guitarra, mais baixa, é óbvio. Então, é importante que você se preocupe bastante com o quê? Questão da afinação. Tá? que flutuante desafina muito. É óbvio, se você pega uma guitarra de 300 reais, ela não vai segurar como se tivesse uma ponte cotô, ok? Que é uma das, das pontes mais famosas aí, mais, mais resistente à, à movimentação aí, né? Não desafina nem a pau, Ok? Então não adianta você querer uma guitarra é, de, 50, de 50 reais, de, de 300 reais e achar que é uma guitarra superior a qualquer outra, tá? Agora o que acontece com a guitarra barata que você compra com um flutuante, ou uma extrato, ou uma Les Paul, ou seja lá o que for, é qualidade do material. Não adianta você comprar também uma Les Paul. Ah, vou comprar uma Les Paul porque vai desafinar menos. Se a sua tarraxar é ruim, ela vai desafinar do mesmo jeito, tá? A partir do momento que ela tem por onde afinar, ela tem por onde desafinar também, ok? Ok? Então, é importante que a gente saiba que o problema não está aqui. Às vezes está na questão da, do tipo de guitarra que você comprou, o valor da sua guitarra, a qualidade da sua guitarra. Pode dificultar bastante a regulagem aí, tá? Não adianta, por exemplo, é, você pegar, uh, digamos, um, uma componte fixa e achar que não vai ter problemas semelhantes ao que tem numa flutuante. Vai dar na mesma. O, o problema ele vai aparecer sempre. tá Então, o que acontece? É tentar... É escolher a guitarra, inclusive depois eu vou fazer um vídeo aí, como escolher a guitarra, né? O pessoal tem bastante dúvida aí, guitarra tal é boa? Guitarra tal é boa? Guitarra tal é boa? O pessoal pergunta muito isso, né? Na verdade não existe a guitarra boa e a guitarra ruim, tá? O que acontece é, ver primeiramente o seu bolso, o seu bolso é o que manda aí na hora Depois ver o que você precisa de som, ok? Vou explicar depois sobre captadores Vou usar essas duas guitarras que eu tenho aqui, que são diferentes, né? As duas... ah, esse aqui é do dois humbuckers e a outra ali é só o que é extrato. Tá? A gente vai entender um pouquinho aí como é que funciona isso. Okay? Então a questão da, da regulagem aqui também tem outra regulagem, que é importante aqui na nossa é, ponte flutuante, é que são esses pivôs aqui, né? são esses dois parafusos aqui, ó, que é onde a gente regula a altura. Tá? E aí o pessoal geralmente põe muita dificuldade e fala que o, o negócio é realmente complicado para quem é iniciante. Mas eu diria que não, eu diria que você quer, você quer ter uma guitarra com ponte flutuante? Ela te dá mais recursos, ela te dá mais variedade de som, então aproveita, meu amigo, não, não deixa de, de comprar uma guitarra dessa aqui, porque a, que a, a flutuante vai me dar trabalho. Para começar, a música não é fácil, a música dá trabalho em todas as áreas. Você vai ter que estudar, você vai ter que tirar tempo para entender seu equipamento, você vai ter que tirar tempo para é, aprender escala, você vai ter que tirar tempo para tudo. A música é algo que demanda tempo, então... Se você quer a sua guitarra com um ponte flutuante, vá fundo lá, compra. o você falou que era fácil de mexer e tá dando dificuldade aqui. Manda nos comentários aí que eu te ajudo, beleza? E a gente resolve qualquer probleminha que tiver aí. Tranquilo? Mas isso aí é mais para dizer para você aí que não tem essa, esse medo todo em cima da guitarra, não. É uma guitarra simples, relativamente simples. Aqui tudo é lógica, tá? A guitarra quando foi construída, foi construída com um raciocínio. E esse raciocínio é simples de ser entendido e de ser modificado a, a maneira que a gente precisar, tá? Então você vê aqui que a minha guitarra não, não tá lá grande coisa né de regulagem, mas é muito fácil regular isso aqui, e no dia que eu for trocar as cordas dela, eu vou gravar um vídeo e vou mostrar para vocês como é que eu faço a regulagem e vou te mostrar aí mais ou menos como é que se faz o uma manutenção geral na guitarra, inclusive. Tá? Não sou luthier, como eu já falei, não sou luthier, não não sou entendido a fundo sobre madeiras e... Ué, Zé, aí vai ter gente perguntando, Ué, Zé, mas... É a, minha, a minha guitarra feita de, de, sei lá, cabo de vassoura, é boa. <risos> eu vou falar pra você, olha, não sei, nunca testei uma com cabo de vassoura, tá? Mas é importante que você saiba que o material influencia sim, mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre materiais, tá? Eu entendo um pouco sobre a questão da estética, da, da, da regulagem, da, da composição básica, ok? Isso aí eu entendo, então se tiverem dúvidas, podem mandar aí embaixo aí beleza? Bom, eu acho que deu para esclarecer um pouquinho da, da, do que era mais místico aí né? na, na questão da guitarra, tá? eu falo vale lembrar que a guitarra geralmente quando tem a flutuante, ela tem isso aqui para travar, né? Então, travou por aqui, você vai afinar somente pela microafinação que é uma das vantagens. Inclusive, depois eu vou passar um macete para vocês aí, é, para travar a ponte, caso a sua guitarra tenha a ponte muito ruimzinha, ok? E ela costuma desafinar muito, você travou aqui travou essa alavanca aqui, né? não deixa ela movimentar para os lados, ela segura bastante a afinação, tá? foi isso que eu fiz na minha primeira guitarra, eu travei ela bem, de maneira bem simples, ok? Então é isso, se vocês quiserem esses conteúdos que eu falei aí, comenta aí embaixo, beleza? Compartilha com os amigos aí e tal, aquela coisa toda, tranquilo? Então é isso aí, um grande abraço, se ficou alguma dúvida a respeito aí, pode mandar aí embaixo também que a gente responde, beleza? Então um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo aí.